Guys, e aqui vamos pra, pelo menos até o momento, né, o último cara que saiu na lista, agora é o top 15, né, o Brolan. Eu me lembro que ano passado ele ficou em 19 agora ele foi para 15º, então o menino só tá evoluindo, ele continua nesse ritmo, né. Então vamos aqui ver os highlights dele desse ano aqui, ó, 2020, bora analisar o grande Brolan. Qualidade ótima, né. Pô, deixa eu voltar que eu perdi, mano. Tomou, galera. E... Ele tem uma vida muito rápida, cara. Vira adolescente, né, mano? Vira jovem. Eu posso perceber aqui. A qualidade não tá das melhores, mas me desculpe, guys. 1x5. O que esse moleque vai fazer, velho? Ah, não vai ganhar o x5. Nossa senhora. Vai, fica picando. <risos> não, ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Ai! Nossa Senhora, velho. Mano, se ele ganhar esse round ia ser o round doando. Ia ser jogada doando, velho. Sério, mano. Que isso, velho. Que isso, mano ali, oh, três caras para ele de costas. Como assim, mano? O <risos> oh. Na época da Kriegzinha, o Brolin era tenso, mano. Não o que ele não seja agora, né? Mas, mano, ele com a Krieg era. Era embaçado, velho. Que é isso, mano? Não tá ouvindo, não? não entendi, não. Ó, vocês. O, no... o cara no meio aqui, ó. Ó, o cara, o scout ali, ó. Quem é esse? Ele vai pro meio, velho. Ah, oh, tá ouvindo não? 19 de vida, hein? Um pouco de Kenny. eu não sei se é suficiente para eles, round. solo também. E agora o Nexus vai showing com o AK-47. eles sabiam como ele era, eles apenas pistols, eles é louco, mano. Mas a aceleração: 16-11, Os só precisam se, precisa, tá precisa se nutrir um pouco, né, velho? <risos> 1x4 um Ele com essa Krieg aí, mano é... Eu tenho saudades da Krieg, mano Eu Tenho saudades Da Krieg, da Aug Nossa É embaçado, mano aí Ele vai dar uma balinha Você louco, velho. Nossa, o cara tá com o C4 sozinho. Que porra é essa, velho? Moleque que é bom, velho. Moleque é bom, mano. Ué, olha esse rush, Flusha, tem que o Molotov um triple kill x cara dos caras tem reação, mano. um x 2x4, não, dois X4, não. Hold Zera there, so this is like a two on three open diffuse kit on Flusher. You have time to work with the finale. But this is Gessie Houde yeah. here. From Brolin, trying to spearhead this retake, looking for Nico and a convincing Nico. There to find him. He must have broken double B's. Let's see if they can buzz their way back in to this retake. They swing, they peek, and Brolin shuts them down the first time around as well as from Brolin a caramba velho só bala seca Roland here guess what? É isso, guys, espero que vocês tenham gostado Aqui, vamos parar por aqui, né uh, Agora vamos esperar os próximos dias sair aí Esse vídeo provavelmente já vai ter Ele vai ter saído é, muito tempo depois Do top 20 ter acabado Mas eu tô fazendo agora os reacts Então, provavelmente você já deve saber Quem foi top 1, mas vamos aí, guys Vamos indo vídeo por vídeo, vai deixando seu comentário Se você acha que o Brolin deveria ter ficado na 15ª posição Tamo junto, guys, até o próximo vídeo, falou